Então, rapaziada, o YouTube mudou as regras, então você já sabe que o YouTube mudou as regras. Então, eu separei algumas batalhas aqui para a gente assistir junto, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, Rimasulo aqui, rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, Rimasulo HD. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e deixa nos comentários aí qual o melhor flow, melhor batalha, melhor bate-volta, então, bora lá assistir, separei algumas batalhas aqui pra vocês, bora lá! você É porque, pra mim, você é normal. Você vai mandar o flow, vai achar que é É que você sabe que eu já pude reparar. Quando ele fala, eu só fico tipo. A... Bravo, bravo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 se você pega, eu, boa, boa, boa. eu te mato em dezembro, janeiro, em 12 meses. Não, não, não, não. É. Insano, insano. Ah, Sem você vai queimar, mas freguês. Quer falar do meu flow? Eu sou verdadeiro. Eu fiz o melhor flow do ano, dia 1 de janeiro. Só o tempo ainda tá passando. sabe que aqui eu perpetuo. não é o não tem na sinceridade, mas o flow que eu fiz foi obscuro que mandou lá na liberdade, não falou pra... Pra Bravo, bateria, bravo. sua rima já tá morta, então a bote essa ideia, só então, oh. na liberdade eu faço improvisação, o seu flow é liberdade e eu trago a libertação não sei oh. se você pega, eu não sou mais coerente a libertação não cabe nas suas correntes não cabe nas minhas correntes calma, eu vou rimando, vou fazendo essa parada louca que eu vou improvisando, falei que você tava me copiando, o flow é guarulense então, Breno, sai desse corpo que não te pertence. Oh. Bravo demais, bravo demais, dizer de que Eu não sou um cara esforçado, você diminui o meu mérito, mas não minha caminhada, pois é na rua que eu faço o meu crédito. Mano, eu não tenho hype, eu não tenho rama, isso já deu pra ver. Só que eu tenho esforço e eu tenho rima e é o suficiente pra ganhar você. O oh! que é rama, eu não entendi a palavra você inventou. É da lama a fama aí, meu parceiro. Para ser Boa, Meu brabo. parceiro, você só aumenta a sua voz O que é rama, tem um o flor Eu quero cana, derrama pra nós ah, Bravo você... demais, bravo demais Bravo demais Fatalic ah, Insano do você é vacilão, não é dedicado E agora tá expulso aqui da Alcateia Sua rima é véia Meu parceiro, eu tenho um ramo de flores e ideia Você não me chama de dedicado, amigo É o mesmo que eu dizer que tu é sem talento Então eu acho melhor tu mudar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 Quem ganha maconha, pega a maculha, vai pra cadeia, termina sofrendo nessa família. Então, meu amigo, mudar o assunto, que quem fala isso só mora em Brasília. Não. Quem fala disso não mora em Brasília. Olha o qualquer das quebradas, tá na viatura, invadindo vara dessas filas. Quem vem de maconha é verdade, parceiro, para no xadrez. Mas quem vende rima pode mudar sua realidade, faz igual mais feito. Brabo demais, rapaziada. Brabo demais. demais. E aí, o que que há? Ele não comprou. Você vai comprar? Olha aí, o que é que há? Ele não comprou. Você vai comprar? Uou, uou, uou. Bravo, bravo, Então já percebi que hoje eu não vou vender, tá entendendo? Eu vou mandar no instante, eu vou ganhar e falar, mãe, hoje eu bati no cante. Uou! Esse é o ofício. Uou! Viu como esse é o ofício? Vai ficar rico com paçoquinha, mas com rima é difícil. É. Me acompanhe, relaxa que eu te e dou tchau, tchau pra sua mãe. Uou! Pode ir para o dia bravo. a dia, mas agora eu te mato. O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 Você não faz um verso que é eficiente. É doce, doce, não LSD, é LSD. Por isso que a sua derrota é diferente. Já é um verso eficiente, é então aqui racha. Então não é mais 6 por 5, 10 real, tu leva caixa. Esse verso é o gol eficiente. Bravo, bravo, bravo. Aí. No lixão pode até nascer flor Mano, eu concordo, mas você tá ligado que é rima que o Apolo cultivou. No lixão nasce flor, mas também tem barata. Esse que é o problema, já que você falou até de racionais, é vermes e leões no mesmo ecossistema. Oh!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 você fala, porque quem fala muito antes de fazer acabar é comido de bala Por isso que agora, eu tô aqui pra fazer rap hoje enche encher minha barriga tem falar do que ainda não fez, acorda com a boca cheia de formiga ah! uma polo, uma bala. essa rima que ele manda é falta Com certeza veio de volta da bala. mas eu já ganhei uma, seu rapaz Por isso mesmo você porta pra bala, enquanto a bola ele porta as joias Esse guri, não só porta a mala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 Esquiva ou não, cada menorzinho na esquina com canhão. Enquanto isso você fala muito, não entende que você tá de frente com o camunhão. E mano, de um jeito tão maluco, tão maluco, tão maluco. Aqui nessa assina que o que eu faço com o teu pescoço é o mesmo ponto que os menores trabalham, dobre igual a esquina. massa massa bravo. Uh! Tá ligado que eu chego tranquilo agora que eu vou entrar no CNB. É. Que Gostei que você deu um nó maneiro assim no seu cabelo. Fico pensando qual foi. Ei, tá ligado, você é caô. Ei, Roubou os fios da árvore. Quero saber qual árvore roubou. <risos> essa é a quicha. Uh, essa é a quicha. Cabelo louro pra poder combinar com a barbicha. Olha <risos> é que é, mas não leva pro coração. Você sabe que isso é batalha, isso é e sabe que é só gastação. Essa é a queixa. Da Joaltão, é né? porque uma mina do rap tem que ser lembrada. Você tem que pegar a visão. Mas é só pra parar pra pensar. Se eu tivesse falando ah. do magrão, aí você ia me criticar. Não, uh! eu vou te explicar que é hipocrisia. Bravo. Você não falou pra isso e eu te explico aqui nesse dia. Ah, falei pra ir não PC. Como que falou pra de pá? Você acabou de citar o nome da mina. Você não sabe improviso, porque você não tá ligado, não viu a batalha comigo? Porque Qual foi? Caralho! Qual é do seu bonde? Tá balançando pra caralho. Beijo no ombro, seu recalco passou longe. Ah! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Ah! Ah! Ah! Fatalista do de Rapaziada, eu mostrei aqui para vocês algumas batalhas, separei algumas batalhas aqui, espero que tenham gostado, o YouTube mudou as regras, espero que entenda de verdade, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o melhor MC, o melhor Flow, qual batalha que você mais gosta de assistir aqui no canal Ruinas HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, tamo junto, é nóis, nice. falou!